5 formas de você parecer mais jovem depois dos 40 anos sem precisar fazer cirurgia. 1. Um, beba mais água. A água vai melhorar a sua pele e também vai te ajudar a acelerar o teu metabolismo e queimar mais gordura. 2. Cuide da sua postura. No decorrer dos anos nós ficamos com todos os músculos, o nosso corpo mais moles, mais fracos e consequentemente vai ficando encurvado com a aparência de mais velho. Ter uma boa postura vai te dar mais destaque você fica mais elegante, mais bonito e também tem uma maior apresentação independente da sua idade. 3. Durma mais e durma melhor. Dormir mais e melhor regula importantes hormônios do seu corpo que vai te dar menos fome, vai te deixar, vai fazer você se sentir mais saciado e vai diminuir o seu estresse, facilitando não só no processo de emagrecimento, como você melhorar a sua disposição e você com uma melhor disposição Vai aparentar também mais jovem depois dos 40 anos. 4. Use protetor solar. Independente se vai ficar no dia inteiro fechado, com luzes acidente ou vai ficar no sol, o protetor solar é muito importante para cuidar da sua pele e não deixar a sua pele envelhecer mais. Então quando você cuida da sua pele usando o um protetor solar, que ajuda a se manter com a aparência mais jovem. E cinco, pratique exercícios que aceleram o seu metabolismo. Exercícios não, você não precisa passar uma hora fazendo caminhada ou uma hora fazendo academia. Apenas 20 minutos por dia, exercícios que geram um boom hormonal no seu corpo, que vão aumentar a produção de hormônios como testosterona, GH, glucagon, adrenalina, que juntos vão fazer o quê? Vão te fazer eliminar a gordura da barriga. Vai te ajudar a parecer mais novo. Vai também deixar os seus músculos mais durinhos e até ganhar massa muscular. Consequentemente, você também vai parecer mais duro, vai aparecer mais novo e também vai transformar o seu metabolismo lento em metabolismo acelerado e queimador, te dando energia e disposição de um jovem de 21 anos com a experiência e a sabedoria dos 40. Fechado? E se quiser saber mais quais são os exercícios e como fazê-los, me siga lá no Instagram e vem comigo.